Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo Henrique, venho aqui falar com vocês uma coisa muito importante a respeito da oração. Oração é algo muito importante na vida de uma pessoa que quer ter algo com Deus, que quer ter uma comunhão com Deus. E lá em Mateus, capítulo 6, versículo 5, fala o seguinte, E quando vocês orarem, não...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 Querer aparecer para as pessoas, fazer as coisas para Deus, mas para que outras vejam. E até mesmo uma questão muito importante, que é a oração. Oração é algo secreto, oração é algo que você vai falar com seu pai, você vai pedir para seu pai abençoar a sua vida, vai pedir para seu pai fazer milagres na sua família. Então isso é muito importante, que você tenha essa visão. Tem uma visão ampla de que, a oração não é para que outros vejam ou que outros ouçam, mas sim se o seu Pai que está no céu, para te ouvir, assim Ele vai te recompensar, vai mostrar para você que tudo que você pede para ele, ele, pode sim atender. Mas se você tiver necessidade, se Ele vê que você precisa realmente daquilo, Ele vai te recompensar. Logo em seguida, no versículo 7 fala, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então, antes mesmo de você pedir, Deus já sabe o que você precisa. Deus já sabe de todas as suas necessidades, de todas as, as suas angústias, é, é, de tudo aquilo que você precisa para ter uma vida abençoada, uma vida santa, uma vida saudável. Então... Eu quero deixar essa palavra para vocês essa, essa tarde né? e que todos sejam abençoados com essa palavra. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.